A pandemia e trabalhou dentro de um hospital com Covid, vai sair completamente diferente do que entrou. Eu sempre tinha a confiança que eu ia sair daquela situação ali, né? Assim, não vejo a hora de eu tirar esse, esse tubo aqui, vai sair o tubo, eu vou para minha casa, vou ficar com a minha família. Eu tinha aquela confiança que eu ia sair daquilo lá. Eu mexo com gente o dia inteiro, praticamente a linha de frente da porta de entrada do mercado, eu sempre fiz isso. E assim, não peguei isso assim, ele já era mais, mais quieto, fazia, já tinha, fazia os bicos de Uber, mas não tinha tanto contato igual eu tinha. Tinha uma sala fechada, é, trabalhava como porteiro, uma sala só para ele, e ele era muito cuidadoso, passava algo com tudo, limpava tudo. Essas é coisas assim que com, com o tempo você não, não começa a ser assim, né? a gente realmente aceitar, a gente não aceita, né? A gente aprende a lidar com a situação. Porque meu marido, quando faleceu, eu tinha 33 anos. Nós éramos 20 mil motoristas. Hoje, se tiver 10 mil rodando, é muito. Desde que a pandemia veio, uma grande parte que alugava carro teve que entregar. Outros morreram com a pandemia. Eu sou adepto de usar o governo como forma, é, como ponta de lança, mas existem momentos quando você não consegue mediar a situação, você precisa né, procurar alguém que possa fazer uma intercessão por você. E é isso que foi feito. Veio a modernidade da tecnologia, dos aplicativos, mas a legislação não acompanhou. Então, ali, eles estão num limbo, estão num limbo no então, limbo e eu acho que precisa das autoridades competentes, dos órgãos fiscalizadores e até um trabalho mesmo da, da Justiça do Trabalho, junto com nós, advogados, OAB e tudo mais, um estudo para poder assegurar o direito desses, desses trabalhadores. Que na pandemia alimentou muita gente. para gente pode ser a quinta, sexta audiência do dia, mas para aquela parte que está ali, ela não é um número. Aí é a audiência da vida dela. Do... Aquela parte, ela, aquela pessoa, ela não dormiu a noite anterior ensaiando o que ele ia falar por juiz. e ela tem aquela necessidade de falar para que a gente consiga fazer essa ponderação. Penso que a humanização é algo que vai estar tá na, na pauta agora daqui para frente, assim. É porque primeiro que ninguém sai ileso né, de, de uma experiência como essa que a gente que a gente ainda está vivenciando, né, porque ainda não não acabou. Não quero nada de ninguém, mas eu fui guiado ali internamente. Na verdade, eu fui afrontado. Ah, procure seus direitos. Falei, tudo bem. Vou seguir a ordem. Às vezes, a gente devolve uma afronta com outra afronta. E a minha afronta foi justamente a gestão do trabalho. O, que, que, tá, o que, que acontece nesses casos que nós fizemos aqui em Mato Grosso? Eu acho que eu devo ter umas 10 ações. É, eram motoqueiros que eles eram selecionados por uma empresa logística, de, de serviços de motoboys. Essa empresa logística toma conta da frota, estipula quais as escalas e estipula o horário de trabalho. Ela recebe do iFood e repassa para os motoboys. Geralmente as pessoas que são selecionadas são os motoqueiros nuvem. Aí ele vai lá, manda o cadastro para a OL, a OL aprova e passa eles de motoqueiro nuvem para a modalidade OL, operadora logística. A partir do momento que é feito esse translado, essa mudança, quem vai gerir aquela conta é a OL. O que, que chama as pessoas que estão na, OL, na, na nuvem para trabalhar para a OL? É que você tem um garantido. Você estando lá e você não fizer nenhuma entrega, uma entrega, você tem aquilo garantido. Mas se você estiver trabalhando e você rejeitar uma corrida, ou se você não logar na horário que é, ou se você não cumprir os 85% da taxa de tempo online, eles te multam, não te pagam aquilo ali, suspendem, dão um gancho de dois dias. Então, assim, esses, esses rapazes trabalham numa rotina alucinante. Olha, o aplicativo, ele tem bloqueado o motorista do nada. Alguns, a gente não consegue nem saber a razão do bloqueio. Na verdade, a maioria. Nós, como sindicato, ainda conseguimos, porque a gente manda um e-mail, ele responde para o sindicato, mas o motorista entrando em contato... Ele não tem a resposta. O operador logístico, né? O que, que ele faz? É essa ajuda que ele dá em é, loco, né, para o prestador, para o motoqueiro, é, de alguma urgência que ele tiver. Ó, enfim, tem, quebrou meu celular. Aí o, o operador logístico faz a comunicação, entendeu? Porque às vezes o. o, o o próprio motoboy ele não consegue, não tem a, a vamos dizer, a habilidade para mexer no aplicativo, entendeu? Como essa questão dos aplicativos é uma questão muito nova, como eu disse, é, ainda está tá, tá tendo muitas decisões diferentes, muita gente está sendo levada pela decisão do outro. Mas como é, é difícil é, é um trabalho que requer um celular, internet, uma moto e ficar na rua então é difícil para as empresas. É, é, comprovar aquilo que não está sendo a realidade mesmo, não, a alegação que não está sendo, é, vamos dizer assim, fictícia. Né? Uma, uma, uma análise é, difícil de ser feita para os magistrados que ainda também estão ainda, ainda estudando o caso, ainda não tem doutrina. Né? Nessa última ação fiscal nós fizemos mais de 150 entrevistas. Essas ações fiscais foram centralizadas na Superintendência Regional do Trabalho. Porque era o um mercado, o mercado de trabalho em São Paulo ele ele absorve, né, muito mais esses trabalhadores. E também a gente a gente tem acesso a, a, aos termos e condições, né, que são estipulados para que esses trabalhadores, esses entregadores possam prestar os serviços por meio das plataformas digitais. Nós nos baseamos também muito em fontes abertas, né? é, é, que são os dados disponíveis nos sites das empresas, é, em vídeos explicativos e treinamentos disponibilizados na internet. E, e também nós fazemos uma investigação direta nos aplicativos, né? na funcionalidade desses aplicativos. Essas empresas alegam que eles, eles prestam um trabalho com total autonomia e independência mas não é isso que ocorre, né? Faticamente a realidade ela mostra que há uma subordinação. Então a gente percebe que há uma grande fraude em todo esse arranjo jurídico construído por essas plataformas, né? E com uma única intenção, né? Se afastar dos encargos sociais, se afastar de responsabilidades, das ações até agora que a gente fez, que nós fizemos é, for, saíram quatro sentenças, três foram positivas, uma foi negativa. Nós autuamos as empresas, reconhecemos, é, é, é, é, enviamos nossos relatórios para todos os órgãos públicos envolvidos e, e, e competentes, mas, com relação à Justiça do Trabalho, é, há essa divisão realmente de, ente, de, de ente, é, entendimento, até porque é um assunto complexo realmente, né? envolve várias, é, diversas variáveis aí, mas eu espero que tenha uma decisão definitiva o quanto antes, né? Da minha parte é isso. nós perdemos é, muitos motoristas nessa pandemia com o covid família que dependia do pai ou a própria mulher que trabalhava como motorista e no começo assim as pessoas falavam assim não não tinha esse processo de saber que eu tinha perdido o esposo ou alguém da minha família Eu escutava muito, ah, mas isso aí não é nada, isso não é isso, isso não é aquilo, né? É, isso é coisa de governo, isso é coisa que a televisão inventa. É, só que é muito dolorido, é muito, muito, muito dolorido porque eu tive duas semanas de UTI. Cada ida naquele naquela, na, na sala de espera, era uma pessoa chorando, saindo de lá chorando e você pedindo pelo amor de Deus, que eu não seja a próxima, né? Eu não tive tanta sorte, teve gente que se curaram, graças a Deus. A UTI geral, né, uma UTI não-Covid, ela tem pacientes muito graves, mas é completamente diferente, né? O paciente Covid, ele exige um cuidado... É, de uma fineza, de uma delicadeza, de um beira-leito muito maior do que a gente estava acostumado. Então, era uma correria, é, chamavam de um leito, chamavam no outro leito, e equipe reduzida, e fisioterapia também, que é uma área muito importante dentro da UTI, com poucos profissionais. Então, era o tempo todo sob pressão, e aí a gente chegou no momento pior ainda que, além de não ter equipe suficiente, começaram a faltar as medicações. Então, a gente viu muitas coisas tristes de não ter realmente a medicação que o paciente precisava para ficar sedado, sabe? E, infelizmente, sete meses após ele falecer, faleceu meu cunhado e minha sogra. Minha sogra faleceu no dia, no, na sexta-feira santa. Ela já tinha já uma semana internada. Meu cunhado também estava internado, mas estava na no, só na parte de observação. Então, assim, a família do meu marido foi todo mundo. Quando eu fui dar uma entrada no processo, que aí, que eu fui comunicar a empresa que ele tinha falecido, já pediram os documentação, levei a documentação minha, dele, tudo, a empresa é, requeriu como se eles não tivesse tipo, um, não tivesse ninguém dado entrada a receber a rescisão, né? Minha sogra tinha um pouco mais de interesse e ficou por conta dela. E quando ela faleceu, eu tive que entrar com a advogada. Tudo que eu não queria. Eu meio que me fechei nesse sentido, assim. Mas em questão do da justiça do trabalho, assim, foi passado todo o processo que eu tinha que fazer. Foi foi foi explicado da forma certa. Eu mesmo que brequei, porque hoje eu lido um pouquinho mais melhor com a situação. Mas até um... Um mês, dois meses atrás. Eu não dava conta de lidar muito com isso, não. Pra mim era um absurdo eu ter que correr atrás de uma coisa que praticamente... Né? Era um direito que era pra ter saído. E agora eu falei, também é um valor. Não é aquele valor, assim, tipo, pra... Não paga a minha paz. <risos> não, não compensa, assim, você ficar batendo. É do, doloroso, é doído. É, você tá tendo que correr e comprovar que você, isso uma parte que na realidade que se eu fosse casada, eu não tivesse mexendo com essas coisas, já tivesse casado no papel, seria muito mais fácil. Isso também deu uma dificuldade maior, bem desafiador mesmo, sabe? Não só a questão de ser mãe e mulher, multi multitarefas, como também é, vivenciar assim a realidade, é, essa dificuldade muito grande que tantas pessoas passaram, sabe? Então, assim, muitas pessoas perderam é, o emprego, muitas pessoas perderam não só o emprego formal, como a fonte de renda, muitos prestadores de serviço, e muitas famílias e empresas perderam tudo que tinham. Então, assim, foi uma tragédia né em toda... Em todo o mundo e em várias, por vários motivos e vários fatores. A pandemia, assim como em todos os outros lugares, pegou todos nós de surpresa aqui. Então eu me lembro que em 18 de março de 2020 é, todos os servidores do Tribunal foram orientados a trabalhar de suas casas e a gente teve que preparar toda a infraestrutura tecnológica para atender essa demanda, né? algo que a gente não tinha é, planejado. E aí, com muito esforço, a gente conseguiu é, deixar todo, todos os, os postos de trabalho é, dos colaboradores aptos a, a, a funcionarem normalmente. Né? Então, assim, as pessoas conseguiram de casa é, exercer suas atividades como se estivessem aqui dentro, sem nenhum impacto significativo na produtividade do trabalho. Aí vem aquele burburinho todo, o tribunal tinha que vir para casa, ele trabalha, como é que vai fazer. Aí eu trouxe essa, esse equipamento aqui. Essa mesa aqui eu não tinha, aqui lá para você ter uma ideia, é um rack de, de teclado, que eu peguei e pintei, aí essa mesa aqui eu comprei no marceneiro e eu mesmo preguei, eu preparei essa essa mesa aqui, aí trouxemos aqui, eu trouxe o, os equipamentos da tribunal e coloquei aqui. Aí desde o ano passado a gente veio, estou trabalhando aqui. Né? Houve uma adaptação por parte de todos. Né? Algumas, alguns mais receosos, outros mais resistentes, mas para que a gente pudesse dar andamento né, ao, ao nosso trabalho, ao, nossa, ao nosso objetivo aqui, que a gente teve que, que insistir nessa adaptação. E tá, Mas agora já está bem mais tranquilo, já está caminhando normalmente. Eu acho que a, a videoconferência na Justiça do Trabalho, sem dúvida, que veio para ficar. Toda essa questão é, eletrônica do processo, eu acho que isso foi muito bom para os escritórios, é, para as partes. É, a gente tem audiências que o reclamante está no trabalho, né? Já peguei audiência que a pessoa está trabalhando no momento, para um pouquinho, senta na, onde for no banquinho e está fazendo audiência. Ficou mais cômodo para nós, só que também, de certa forma, mais arriscado, porque nós, quando temos as audiências, nós estamos expostos aos mesmos riscos que todo mundo está exposto, porque a gente, muitas das vezes, os nossos clientes são pessoas é, que não possuem uma renda suficiente, não tem condições de colocar uma internet no um celular e tudo mais, que a gente sabe a realidade dos nossos dos nossos trabalhadores. E a gente tem que acabar abarcando isso. E eles têm que vir ao nosso escritório. Conversando, acho que foi até com a psicóloga do tribunal, e ela me orientou falou assim, faz um, uma sala, faz um gabinete. E a hora que você entrar para aquele gabinete, aquele aquele local, aquele quarto, ali é o gabinete, lá fora é a casa. Porque até então eu fazia na mesa da cozinha, né, na cidade de Alto Araguaia, eu morava num sítio no centro da cidade. E a, as primeiras audiências por videoconferência foram foi no local assim externo, foi perto do galinheiro. Então, assim, e várias pessoas até elogiaram. ai que bela sala de audiência, porque era linda, era cheio de pomar, cheio... é um local bem gostoso, né? Pena que as galinhas toda hora atrapalhavam. As diretrizes que o tribunal tomou no pacto de retomada estão sendo muito importantes. que a gente tem buscado respeitar né, o momento de cada um. Né? Então, assim, é, dentro de todas as possibilidades e mantendo a garantia da prestação jurisdicional, é, a gente tem buscado é, assim, ter esse olhar para as pessoas. Para nós, oficiais de justiça, o trabalho na rua é um dos atrativos da nossa profissão, porque a gente tem um perfil de interação social muito maior do que os servidores que trabalham internamente. Com as rotinas é, de processos, tivemos algumas, algumas contaminações. Graças ao bom Deus e à nossa ciência, foram bem amparados. Fui num pneu, né? Aí lá ele receitou, ah, esses remédios populares, sabe, que está tendo aí, só que não serviu não. Na quinta-feira eu me senti mal nessa do dia 18 aí, eu acho que era na quinta-feira, era dia 18. Meu cunhado veio e me levou de novo no pneu, aí ali ele, ele mediu minha saturação, viu que estava em 76 e eu percebi que ele ficou assim, desesperado, né. Eu falei assim, ah, Ricardo, você não está bem não, você tem que ir para o hospital. Aí a enfermeira já me deixou lá e dali eu fiquei os 60 dias ali. Desses 60 dias fiquei é, 36 dias de UTI. A estubação minha foi no dia 20 de abril, foi no dia do aniversário da, da minha filha. Então a gente viu que pode fazer a diferença na vida das pessoas, seja por meio da destinação dos, das, dos valores, de condenações, de danos morais coletivos, em prol de projetos sociais que beneficiaram a coletividade atingida. Se eu não me engano, mais de 400 face shields que foram destinados ao pessoal da, que estava na primeira na linha de frente, né, e depois para para vários trabalhadores, e ah, cestas básicas, materiais de, de eh, higiene e inúmeros outros projetos. Então, Assim, a justiça não para, a justiça não parou, o nosso trabalho aumentou. A dificuldade no nosso trabalho, assim, o desafio foi muito maior por meio das, da, da tecnologia e graças a Deus né nós estamos a esse ponto da tecnologia que nos permitiu não pararmos. Né? E, então nós continuamos, nós nos adaptamos e que bom que nós conseguimos alcançar muitas pessoas. substituíveis as pessoas que partiram para nós, por... mas deixaram em nós as legados bons, né? Eu acho que isso é a gente tem que processar isso. Eu acho que ainda vai demorar um tempo ainda para a gente processar essas perdas. Ele é um processo que demora um pouco, mas eu tenho certeza que nós todos vamos superar esse momento difícil e vamos seguir adiante. Ainda que a gente tenha todas as ferramentas é, a nossa disposição para viabilizar a entrega, né, do serviço, enfim, do produto, são pessoas que vão é, estar por trás, né, de, de tudo isso. E eu penso que agora, mais do que nunca, esse saúde mental já era uma preocupação, né, no mundo do trabalho. Agora isso, assim se potencializou. Então é um olhar que que é necessário e que eu penso que cada vez mais a gente deve ter esse cuidado com as pessoas. Esses momentos pequenos que talvez antes passavam batidos, com a pandemia e com a gravidade do Covid, acho que a gente aprendeu a ter mais empatia, tanto com as famílias quanto com o paciente. né? Então acho que com certeza a gente sai muito diferente do que entrou nessa pandemia.